Grupo. Que nesse dia nós possamos estar respirados, nós possamos estar unidos no pensamento e possamos aprender, buscar o conhecimento, aprender uns com os outros e tentar colocar um pouco em prática todo esse conhecimento que a gente adquire no nosso dia a dia. Esteja o Senhor conosco. Hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Então, bom dia mais uma vez, pessoal. Lembrando que a gente começou aí uma, uma nova série, né? A série de André Luiz, A Vida no Plano Espiritual. primeiro livro é O Nosso Lar, a coloniazinha mais famosa do plano espiritual. E a gente optou pela modalidade de uma leitura coletiva, mas deixamos sempre um responsável para dar uma lida antes no capítulo, para procurar alguma coisa mais interessante para completar, se for o caso. E hoje o responsável é a Pamela. Então brilha, garoto. Gente, tudo bem? Aquelas. Ah, tá. Bem Eu... mortas. Tá. Uhum. É... Nossa, vou... já vou dizer aqui as minhas primeiras percepções ao começar a ler, o... a ler esse capítulo. Que, assim, eu tava super... Uh, não com receio, assim, de ler esse livro de novo, mas pensando, ai, ah, tem tantos livros mais interessantes, um pensamento meio, assim, do que do que esse. E eu também já tinha lido um, uh, a metade desse livro, vi o filme, aquela coisa toda. E agora, eu li o primeiro capítulo, já, já fiquei chocada, assim, e, e emocionada. E, nossa, que tocante. E olha isso, e olha aquilo. Que, eu não, que, na, que quando eu li eu passei muito rápido ou estava com foco em algum outro, alguma outra coisa muito interessante. Então, só para dizer assim que, que apesar de esse livro ser muito falado, muita gente faz palestra, tem muita coisa in, envolvida, ele tem muita coisa para a gente analisar também e aprender com ele. Fiquei bem assim, baque legal, <risos> empolgada. É, é a diferença entre ler e estudar, né? Isso também, porque quando eu tô lendo, eu passo assim, ó, porque eu sou muito ansiosa até até na, até na leitura. Já quero saber o que vai acontecer, não sei o quê, e deixo passar muita coisinha, assim. E, e eu até mesmo lendo ontem, eu sei que eu devo ter passado por alguma coisa que a gente vai parar aqui agora. Muito legal. Então tá, eu compartilho a tela também ou alguma outra pessoa compartilha, será? tanto faz pode compartilhar né porque aí você tem o controle acho que fica mais mais fácil não nossa Foi? Então, recapitulando, a gente leu na semana passada o prefácio aqui que Emmanuel fez. E, e aqui, eu acho que a gente não comentou do prefácio alguma coisa sobre ele, que ele fala de talentos, né? Só porque a gente falou agora no início, deixa eu ver. Talentos... Não potencialidades, potenciais, é. que eu ia falar e acabei não falando. que Ele fala isso aqui, ó é indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os por sua vez nos serviços do bem. A gente não chegou a comentar pontualmente esse, essa frase, né? Enfim, é, a gente falou de... de... Oi, Maria! E aí eu estava pensando no livro Pensamento e Vida e lembrei, sei lá, uma coisa vai levar do outro, né? Quando a gente está inspirado. E lembrei desse dessa frase sobre os infinitos potenciais. E para mim isso é uma é uma dificuldade grande entender o que, que eu tenho de potencial. Quer dizer, os potenciais são infinitos, né? Porque tudo é potencial. Nós somos um potencial divino mas e reconhecer isso e aí tentar desenvolver isso hoje em dia, assim, para mim é uma coisa bem desafiadora. E nos serviços do bem também, né? Não adianta utilizar os potenciais para outra coisa. Enfim. Aí teve a mensagem lindíssima de André Luiz que que a Lorenza compartilhou a música do Tim e Vanessa, não, do Um Som. Se quiserem ouvir, assistam o estudo, o primeiro estudo, está aqui no canal também, já. Ativem as notificações para quando entrar novos, novos vídeos. Tá, beleza. Vocês estão enxergando bem? Tem alguma forma que eu possa ampliar mais isso aqui? sim tirar aquela parte do lado aqui e você pode dar mais um é só isso que tem mesmo para fazer é assim, então beleza eu vou começar nem então aqui daí depois a gente vai intercalando qualquer coisa aqui. agora começa o livro de fato nas zonas inferiores, alguém quer falar alguma coisa até tá aqui agora, antes de começar? Estão ouvindo bem? Nas zonas inferiores, eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se e esvaíra-se-me de, de há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. E, no entanto, meus pulmões respiravam a longos austos. Cara, aqui já começa, né? Meu Deus! Cara, imagina tu desencarnou. Parece, me parece que pra gente seria diferente, né? Ai, como eu tenho já noção de imortalidade da alma, então eu sei que existe. E aí, só que aí tu fica com isso na cabeça, não, eu sei que existe, quando eu morrer eu não vou me perturbar. Mas a gente sabe que logo depois do desencarne há uma perturbação e ela vai ser mais ou menos, uh, o tempo dela vai ser mais ou menos, maior ou menor, a depender de mil fatores. E aí tu pensa que, André Luiz, Luiz, a gente não sabe ainda, né, aqui no início do livro, se ele tinha consciência disso antes da antes de desencarnar. Agora, depois dos próximos parágrafos, a gente vai entender que, que ele não, não acreditava nisso, né? Não sabia que existia um além túmulo e esperava que fosse continuar vivendo. Tanto que ele mostra ali não é, a confusão que ele estava. Tá. Eu não tô, não tô mais encanados do mundo, mas meus pulmões respiravam ainda. Como assim? O que está que acontecendo? E a ideia, de no... Sem... a ideia de noção de tempo perdida, cara, pensa o que que o quão perturbador é isso, né? Não, não ter noção de tempo e a gente e a gente está tão ligado a isso hoje em dia, né? No, no tempo a gente é inclusive parece que a gente ouve pouco as nossas necessidades para se adequar a uma ao nosso tempo que que a gente marca aqui hoje, né? Ah, eu tenho que almoçar meio dia, nem sei se estou com fome, né? Ou é tudo cronometrado, né? A gente acorda com o despertador, um monte de nossa vida em função de um tempo que foi criado. Sei lá, se tem uma viajada agora né mas pensei, pensando nessa questão do tempo e para mim essa parte também já mostra uma uma importância de como eu tava falando da gente é, entender entender cada vez mais o que que acontece depois do, de, de, do desencarne entender que isso existe isso é tão então, é tão importante para evitar o máximo de, de cair nessa, sabe? Esse é um bom dia só para os controladores, né? Bom dia você que acha que tem controle da sua vida. Você que cronometra tudo, você que sabe os lugares que você vai estar e você que tem certeza do, do encarne, do desencarne, não adianta nada. Parabéns pelo seu conhecimento. Coloca numa caixinha e utiliza nas suas boas ações, senão não vale de nada. Isso é, esse pedacinho é muito interessante, porque é que é uma, é uma perda de controle mesmo, né? E aí causado por esses, esse tempo de. Conturbação, que a Pan comentou e tudo mais Mas é pra dizer, gente Nossa, isso, isso diz pra mim Tão profundo, porque eu sou, né? Eu sou dessas, eu sou super controladora assim, O que eu posso controlar, eu tô controlando Então Toda a ideia de perder né? Pra quem controla muito as coisas é, Já é ruim E aí quando você fala de coisas que são tão Controláveis em tese como o tempo E a noção de espaço Isso é meio desesperador, né? E aí você fala, não, mas beleza, é porque ele não entendia nada. E o segundo parágrafo começa, estava convicto de não pertencer mais ao número dos encarnados. Opa, então, pera. Ele já não era aquele espírito, olha como é que já, o intelecto de André Luiz nunca foi prejudicado, assim. Ele não utilizava tão bem, mas era um bom intelecto. Porque apesar dele não, é, não acreditar em nada... Ele já tinha entendido que ele não estava encarnado. Então, a gente não pega André Luiz aqui no comecinho, vagando, tentando bater na porta da casa da família, falando e ninguém respondendo, sendo ignorado. Não é isso. Ele já tinha entendido que ele estava desencarnado. E olha a segunda percepção dele. No entanto, meus pulmões respiravam a longos austos. Ele entendeu que ele estava desencarnado, porque ele podia entrar numa negação, né? Não, se eu respiro, eu não morri. Mas não. Ele conclui... Coisas muito importantes. Olha como que ele já estava começando a raciocinar e montando a vida no plano espiritual na cabeça dele. Eu imagino que ele não tenha percebido isso no momento, né? Porque quando a gente está no perrengue, a gente geralmente não percebe as lições. Mas ele já estava montando todo um cenário na cabeça dele. O processo dele de, de consciência na vida no plano espiritual, para mim, começa aqui já, entendeu? Quando ele já começou a entender o que estava acontecendo. Então, talvez aqui já tenha sido o start para ele poder começar todo esse processo. Então, eu acho isso bastante importante, né? Pode falar, Mosquê. Não, é, é, eu acho que essa, essa questão de, de tempo e espaço eu acho muito interessante, porque... <risos> Altas discussões. É, não, porque eu, eu acho, assim, tem, tem algumas coisas que a gente ainda não compreende e eu acho que o tempo e espaço é uma delas, né? E eu, na, lá na Gênesis, no capítulo 6, é a orografia urogra, do universo, não assim? E ele fala... Página, página X. <risos> Nada, ele abriu agora e conferiu, gente. A gente não é desses. Não, é, eu fui, fui conferir. Mas é, ele é, fala um pouco sobre essa questão do tempo-espaço e fala que o, o tempo é uma, coisa, é uma coisa planetária, assim. O tempo é uma coisa que a gente só, só existe dentro dos planetas. Porque a no, nossa noção de tempo é sucessão de fatos. A partir do momento que a gente vai evoluindo e, a, e o passado presente e futuro vão se tornando cada vez mais próximos, não tem uma sucessão de fatos. Então, o tempo meio que começa a ficar um troço doido. Então, para a gente perder a noção, a noção de tempo, é, assim, a gente perde do jeito ruim, né? Mas vai, acho que, assim, vai existir um momento que, a gente, que não vai existir essa noção de tempo que a gente tem hoje. E aí as coisas vão ficar... Assim, mais difíceis para no caso para a gente conseguir compreender hoje como que vai ser né então é, é, eu acho muito legal essa, essa questão do, do tempo e espaço e de como que é, estar perdido no tempo e no espaço deve ser algo muito desesperador né porque é uma coisa que a gente que a gente vive, vivencia tanto no nosso dia a dia que assim uma das coisas básicas do ser humano é se localizar no tempo e no espaço assim uma das coisas básicas. E quando a gente perde isso, é... a gente perde uma das coisas básicas, né? Então deve ser bem desesperador, assim, acordar e, e, e ter perdido essa noção. Gente, a gente comemora o nosso encarne, que é possivelmente. É, possivelmente é, não, né? É uma prisão num corpo físico, de ano em ano, como se fosse uma glória eterna são uma medida de tempo, tipo no, o próprio aniversário, o Natal as coisas que a gente mais faz em conjunto com a família, né, datas comemorativas de forma geral são marcos de tempo que a gente escolheu comemorar de X em X tempo, de acordo com o que a gente fez, então sei lá, se a gente contasse a cada seis meses um aniversário, sabe Natal é tudo, é tudo como a gente decidiu que ia ser isso é tão particular, isso é tão tão patenteado, tão nosso, a gente que escolheu o vídeo de 24 horas e por aí vai, né? Então, loucura. Agora eu entendo as pessoas que falam que não gostam de comemorar aniversário. Pensando, aí ela chega toda com o um discurso, assim, ah, por que, que eu vou comemorar o, o aniversário se isso aqui é uma prisão? Tô presa no meu corpo, é difícil. Eu gosto. Pois é, e tem algumas culturas aqui na América Latina que são de comemorar a morte, né? Estão certíssimos, mas aqui no Brasil não. A gente surta, por exemplo. Mas eles comemoram a morte, né? O início da vida no plano espiritual. Tudo. Então... Tem um livro que eu vou anotar, e eu até estava pensando aqui em a gente anotar coisas, e colocar na, des na descrição no vídeo do YouTube, né? De link de referência. E tem um livro que fala sobre a... Um... Uh, não é comemoração, Jesus? Como é que você, como é? Que é? Uh, os rituais de uh, morte, de velório, é, sepultamento, gente, vocês entenderam, uh, pelo mundo. E é muito legal, só que eu não li, porque assim, é, eu sou a pessoa que, aquela pessoa, não vou falar de morte pra não atrair. Olha que doida, cara, e assim, a espírita, né? Pâmela, pelo amor de Deus, não vou... Não, não, vou nem, não vou nem pensar em morte, essas coisas todas, né? Eu era, né? Até, quer dizer, aí não sei, mas até assim, porque eu tinha muito medo que acontecesse com a minha família e nunca tinha acontecido até, uh, eu já tinha acontecido meu avô desencarnar quando eu tinha uns sete anos e tal, mas agora adulta, não, ninguém tinha desencarnado, mas aí com Covid, a tia avó muito querida desencarnou. E era um dos meus, dos meus medos, né? Alguém mais idoso desencarnar enquanto, né? Agora nessa situação. E aí eu tive que, óbvio, agora, depois que acontece, olhar para o tema de morte. Mas tinham me falado desse livro antes e eu, ah, legal. <risos> Interessante, deixa eu ir para outro momento. eu quero muito muito ver e ler, porque fala sobre celebrações bonitas, né? Eu vi até um negócio recentemente sobre uma espécie de sepultamento mais ecológico, nem sei se o nome é sepultamento, certo? Que depois as pessoas, as pessoas, os corpos ajudam a ser a, a transformar a matéria lá em adubo para nascer uma árvore. Cara, achei é muito legal continuando a vida, né? Quer dizer, a vida continua, mas é... a vida aqui. Alguma coisa mais sobre esses parágrafos iniciais, pessoal? Não? Ah. Alguém quer ler? Não? Eu vou continuar lendo. Quando eu cansar, eu vou... Vou obrigar vocês a ler. <risos> Desde quando me tornar a joguete de forças irresistíveis? Impossível esclarecer. Desde sempre, né? Eu fico pensando aqui. <risos> que é, pensando na questão de... É, aquela, aquela questão do livro dos espíritos, né? O quanto os espíritos influenciam na nossa vida. Muito mais do que imaginei então, pensando aqui assim de, hoje talvez a gente muitas vezes não tem consciência de que pode estar sendo influenciado mais do que a gente imagina, mas a gente é, né, a todo momento. E eu fico pensando também na que... numa questão de, não é, só por... não é só para o mal também, né? que a gente é influenciado. E, eu, e ter consciência disso é, é muito bom, né? Eu teve um dia que... Aquela que só sabe explicar com base nas histórias. <risos> teve um dia que eu cheguei, eu tava, eu cheguei em casa e estava muito perturbada, assim, de... É, como que eu vou dizer? Eu estava sentindo raiva, um monte de coisa, só que eu sabia que eu estava sentindo isso. E, pu, e eu... E eu Queria ficar melhor, porque eu, eu já tava esgotada no meu dia, o meu dia inteiro foi muito, muito, muito ruim e eu fiquei sem energia, mas eu sabia que era por causa do que eu tava sentindo, e eu cheguei em casa e falei, cara, eu preciso ficar melhor, ou, ou, ou preciso entender o porquê, né, o que que, o que, que me leva a sentir isso, porque são situações semelhantes que me levam a sentir, mas por quê, né? O que que acontece? Sei lá, enfim. E aí eu aí não, eu não fiz exatamente uma prece, mas eu tentei escutar assim um pouco da, da minha da minha intuição, sei lá o que quer que seja. E aí eu olhei pra, eu olhei para cima assim na estante e eu vi um livro. Aí eu aí eu me deixei levar. Aí eu peguei o livro. Tá. Aí eu falei, tá, vou ler esse livro aqui, que é o Cultivo das Emoções o Cultivo das Emoções, do Marlon Rickdal e eu nunca li o livro, nem é meu, mas aí tá, daí me preparei toda, fiz um chazinho e tal, daí daí. e abri, aí tá, comecei a ler, eu falei, tá, mas eu não vou ler isso desde o início, né? Aí eu peguei e abri ele num, num capítulo aleatório, numa página aleatória, e caiu numa parte, uh, Sentimentos Perturbadores. Gente, aí foi um tiro atrás do outro, assim, cara. Mas não é não é sobre isso que eu queria dizer, e sim sobre o, o tentar ouvir a nossa a nossa intuição. E quantas vezes, assim, eu escuto, tá, então faz uma prece. Tipo, ah, faz uma prece, ou lê alguma coisa, abre um livro, e, e tu tá tão envolvida numa situação ou num sentimento, e, e eu, eu, às vezes, me, me pego apegada ao negócio, eu quero continuar sentindo raiva, eu quero ficar nessa assim, sabe? assim eu não quero, é uma, uma negação de fazer de tentar melhorar e, e pensando aqui, né, em pessoas que sabem que a prece pode nos ajudar que, o, que tentar elevar o pensamento, que tentar ouvir uma música que tentar respirar, se acalmar vai te ajudar de alguma forma imagina alguém que chegou agora no, tá ali no, no umbral sem consciência de que uma prece pode te salvar, sabe? Alguma coisa assim que, que existe espírito protetor. Então, uh, pensar que a gente é influenciado nos ajuda a uh, utilizar essa influência para o bem uh, e para ficar melhor. Né? Porque eu, eu tenho um pensamento tão acelerado também que daí se eu pensar alguma coisa ruim, eu já estou dando no, é, margem para se utilizarem de mim para me perturbar mais ainda, né? Porque, é, ah, nossa, alguém tá viajando agora. Aí alguma coisa catastrófica vai acontecer. Daí, tipo, meu Deus. E aí um pensamento leva ao outro e vai aumentando e aumentando e aumentando. Se tu não bloqueia isso logo, assim, tipo, cara, não, tá tudo bem. Não é porque alguém tá viajando que eu tenho pavor de avião, sei lá, qualquer coisa. Assim, o avião vai cair, ou que, qualquer coisa. Eu queria fazer um comentário mais em cima do que a Pão falou, assim, do que realmente essa parte das forças invisíveis. Porque quando a gente fala do joguete das forças irresistíveis, na verdade, irresistíveis, é muito mais sobre a sintonia que a gente está do que sobre, é, vou tentar explicar, necessariamente o que a gente está pensando ou fazendo. Se as coisas que a gente pensa e fazem levam a gente a uma sintonia X ou Y, isso é outra coisa. Porque a prece, por exemplo... Que não adianta só fechar o olho e falar, Deus, é isso. Gente, desculpa, assim. É que Deus é o iniciante. Ele não quer saber o que você vai falar. Ele já sabe. Esse é o conceito de onisciência. É saber de absolutamente tudo. E aí, eu sempre fiquei com isso. Ah, a prece é muito importante. E eu aqui, meu Deus, eu vou contar o que para Deus que ele não sabe, né? parece prece é o que, Senhor? Tu sabes que assim seja. Mas pelo ritual, o Senhor e eu é que assim seja pelo ritual, né? O tu sabes que é o negócio mesmo. tem que... Então, assim, que... por quê, né? Por que, que eu faço prece? Ah, pra você conversar com Deus, mas Deus já sabe que eu vou conversar com Ele, assim. Não, não, tem, um, não tem um. Gente, essas são é minhas reflexões. Eu sou triste, tá? Nossa Senhora. E eu, assim, meu Deus, pra que, que serve esse negócio de prece? E aí eu ganhei um livro, que se chama O Livro da Prece, que é de Palhama. Ele é um cientista espírita, né? E... Ele traz a prece num outro aspecto. Ele traz a prece, na verdade, não como necessidade de falar alguma coisa com Deus, mas que enquanto como a gente... Hã? Como é que é o nome do livro? O Livro da Prece. Aí, pega aí, meus pra tá mostrar aqui. aqui. É, ele é maravilhoso, esse livro é maravilhoso. E ele traz a prece, como tem esse olhar mais científico, não como um uso de palavras. Inclusive, ele fala que a gente, às vezes, usa palavras tão rebuscadas que a gente não consegue se sintonizar. Mas é que no momento que a gente para para fazer a prece, a gente busca uma sintonia com planos superiores. Quando eu começo a pensar em Deus de verdade, eu começo a elevar os meus pensamentos, e por isso eu faço esse caminho de chegar até Deus. Então, a pressa, ela não é sobre o que a gente fala, quando eu tava falando, às vezes a gente se preocupa muito, ai ah, meu Deus, pensei errado, pum, cancelei a caridade que eu fiz, cancelei meus bons pensamentos. Gente, normal, a gente não está cercado de coisas que remetem sua positividade, às vezes a gente está aqui concentrado no estudo, você ouve um carro de som passando ali na rua, com três batidas aqui no seu ouvido, você fala, Deus, me perdoa. Deus não te culpa. E você tá pedindo perdão para Deus? Deus não te culpa, e se culpa é você, meu anjo. Então é importante que a gente comece a entender a prece como um momento de sintonia, não necessariamente com palavra dita. Porque às vezes a gente não consegue falar e aí a gente fica preso. Gente, eu chego em um ponto que às vezes não tem nada a falar com Deus. Oh, cara, você sabe, eu vou tentar chegar de outro jeito. Eu boto minha música, eu falo... Gente, eu, eu conversando com Deus, eu ia uma palhaçada, né? Mas, assim, minhas preces, elas são muito, muito conversa de dia a dia. Porque eu falo assim, do jeito que eu tô falando com vocês. Como que na minha prece eu vou falar, Senhor, como tu estás? Não tem como, não tem como Não sou eu falando E aí você perde toda a sua vibração Pensando na próxima palavra bonita que você vai falar Meu Deus, como eu acrescento A palavra mister Na minha, na minha prece Me dá uma ilumina, me ilumina aqui Pra eu botar a palavra bonita Que eu já sei, mas não tô lembrando Não é isso, gente, prece não é sobre palavra Nunca foi Essa receita de fazer a prece é um exercício Pra conexão com planos Superiores, e foi isso que me me falou, bom, agora parece que começa a fazer sentido. Então a gente precisa realmente começar a fazer, porque essas forças elas são irresistíveis porque a gente não tem consciência das nossas próprias forças. E olha, ali, André, Luiz, impossível esclarecer, não é impossível esclarecer. É que pra gente é impossível agora. Talvez seja agora, mas não é não impossível, tá impossível, mas não é não. Pode falar, quando desculpa? Eu ia falar total, sei lá, ia concordar. É, eu e também. Que... Não, eu só falando do, uh, desse negócio da prece e coisas, eu não sei se vocês conhecem o canal Amigos da Luz, que todo mundo conhece. Eles têm feito uns vídeos assim, prece, de, prece de, da pandemia, prece de tal coisa, e ele dá uma zoada nisso, né, das palavras, é muito legal. Tá. Era isso, pode falar, Maria. E aliando né, o que vocês dois falaram, é interessante pensar que, como o Pão falou, né, que às vezes é difícil, quando a gente entra numa sintonia né, de pensar em coisa ruim, a gente volta pensando mais coisa ruim, e essas coisas vão se ampliando, porque a gente entra em contato não só com o nosso pensamento, não só com o pensamento de um espírito ou outro que esteja tentando nos influenciar, mas a gente entra em contato com uma onda de pensamento, né, que ainda é muito presente no nosso planeta, que é de provas e expiações. Né? Então, quando a gente se conecta com essa onda de pensamento negativo, ou então de pensamento de fazer o um mal, então realmente é muito difícil a gente sair. E daí o quanto é importante esse hábito da prece, né? porque ajuda a resgatar a gente dessas ondas de pensamento que só produzem mais pensamento ruim e levam aquela bola de neve. é? Né? e é... isso de o ah, é um inconsciente coletivo é muito é muito forte né é um olha que louco esses dias antes de lançar o o novo documentário do Schumacher alguma coisa assim saiu um documentário um filme dele Netflix eu pensei nossa o que será que deu do Schumacher eu não tinha visto nada dele é... Nunca mais, não sabia que ia ter um, um filme dele. E eu pensei nisso, foi pesquisar. Aí eu comentei com o Regis e ele falou... Uh, Sério? Nossa, que louco. Eu também, antes de lançar o, o, esse negócio do... Esse filme, ele também se perguntou como é que estava o Schumacher, e, e, só que não foi pesquisar. Então eu fiquei pensando nisso, assim... Nossa, será que eu vi alguma coisa? Será que isso realmente está no tá num inconsciente coletivo, assim, tão forte, né? Sei lá, tipo, então, como a gente é capaz de captar o que tá aí, enfim. Nossa, e eu, agora eu pensei uma outra questão, é O, o André Figueiro faz aquele vídeo, uh, todo dia às nove da manhã, o Papo das Nove, não sei se vocês conhecem também e é bem legal, nossa, acho super super interessante, um trabalho bem como é que eu vou dizer útil para a humanidade, assim, ele tem principalmente num quesito de levar a palavra de esperança para as pessoas do meio, não só a informação, né? E e aí ele fala que na segunda-feira é ah não, no domingo ou na segunda? Acho que é o domingo. O domingo costuma ser um dia é, que tem uma atmosfera muito densa, é, fica porque as pessoas estão muito infelizes estão pensando né é, putz cara tem que trabalhar segunda-feira ou qualquer outra coisa assim e e inclusive as taxas de suicídio parece que acontecem muito no, nos domingos que loucura né cara então eu até comecei a ficar mais atenta assim né o quanto eu quanto eu posso me sentir mais baixo astral num domingo e isso às vezes pode nem ser nem ser meu, né? Tu tá simplesmente se, se, sendo envolvida por uma, um pensamento todo coletivo. Ai, ai, tanta coisa. Cintia, Luísa, querem falar alguma coisa? Letícia? Se não falaram ainda... Ah, Letícia já, mas... Então tá bom. Vou continuar lendo a quinta. Então. Sentia-me, na verdade, amargurado, doende, nas grades escuras do horror. Cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível, senhorando-me, muita... Senhorando -me. ve... muita vez gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas quando o silêncio implacável não me, não me absorvia a voz, extentórica estento, <risos> lamentos mais comovedores que os meus, respondiam-me aos clamores. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos, álvares, expressões animalescas surgiam, de quando em quando, agravando-me assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa, que os raios de sol aquecessem de muito longe. Gente, olha como que o André Luiz ele vai dando diagnóstico, né? Olha o vício. Não sei cara. As vozes, as vozes, né, que tem nem a loucura e tudo mais. Os detalhes deles são muito muito físicos, tudo para dar esse parâmetro final aí de diagnóstico pra gente. Eu acho muito interessante. Mas aqui, de novo, reforça, né? Que não são as palavras que fazem a gente vibrar. Então eu implorei por piedade, mas implorei. E o meu coração tava como, né? Eu tava vibrando de que forma? Porque a gente às vezes fala, nossa, eu tô aqui implorando, meu Deus. Mas mais ou menos, né? Implorando com seu orgulho muito em cima do que você tá pedindo. Então, não, não é bem assim. Mas aqui o que eu queria responder era dessas influências que a gente às vezes não percebe, né? Porque ali em cima a gente falou das forças invisíveis, apesar de elas serem irresistíveis. Porque aqui essas forças também são visíveis para André Luiz. Essas gargalhadas sinistras que rasgavam a quietude, né? Então ele conseguia ouvir isso, assim, não só com... É porque ele não tinha mais ouvido encarnado, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Às vezes a gente pode ver isso, assim, isso acontece. Pessoas no nosso ambiente podem perturbar a gente. Mas o que é mais interessante é que não adianta a gente culpar as pessoas, né? A gente tem que lembrar disso. Ai, porque onde eu trabalho? Ai, porque onde isso? Ai, porque onde aquilo? Gente, influencia, claro que influencia, né? A gente não tá forte ainda nesse ponto. Mas só influencia porque a gente não tá forte. A gente só é influenciado pelo que a gente se deixa influenciar. Né? Então, não tem ambiente. E outra coisa que também é interessante, que passa rapidinho aí, são essas formas diabólicas, animalescas, que eu acho muito interessante também, que são propriedades do perispírito, né? É, se moldar e tudo mais. Então, a gente tem relatos de, de reuniões mediúnicas, assim, que chegam a dar, dar até um receiozinho, né? Mas na SEC a gente chegou a receber uma pessoa que chegou lá com uma cabeça, assim, mesmo de um burro. Porque falavam sempre a vida toda dele que ele era muito burro, muito burro. E quando ele desencarnou, ele materializou, assim, instintivamente, essa cabeça. Então, ele só se apresentava assim. Era difícil entender e tudo mais. Então, a gente tem que entender que isso daí... Então, gente, calma. Não desencarna, encontra lá um capiroto e fala meu Deus, o espiritismo estava tá errado. <risos> Talvez esteja, mas não por isso. Porque isso também é explicado, né? Isso faz parte aí da da ciência, então, as, as formas que o nosso perispírito consegue, mo consegue moldar, né? E é isso aí. É, a sensação é, é terrível, né, gente? Sol, sol longe, frio, medo, dor, <risos> sem noção de tempo e espaço, realmente não deve ser nada agradável, né? Então, vamos sintonizando, gente, no nosso ambiente de trabalho, na Casa Espírita, quando a gente briga, porque a gente vai ter que achar sintonia quando a gente vai nesse buraco aí. Então, assim, vai treinando no, no que tá menos pior. <risos> pra não tomar susto depois. Nossa, total. Olha o que você falou. Essa descrição parece cenário de depois depois de fim de show. Festival que tá todo mundo meio mal, socorro. Nossa, é verdade, cara. <risos> Ai, ai. Não sei, eu não sei, né? Passando tempo, né? A gente não vai num show e alguma coisa assim. Ai, uma é. vez eu vi uma foto e era assim mesmo. Aquela que eu quer dizer que vai, né? Uma vez eu vi uma foto, uma amiga minha me mostrou. Ah. A Lorenza falou de... Só peçam para retomar o assunto, cara. Mas a Lorena falou alguma coisa que me lembrou uma frase da Joana de Ângeles. Que, que, que me... Ai, que assim, ó. Como assim? Que é, nada de fora perturba o coração tranquilo. Eu vou ler a frase inteira aqui. Eu odeio isso, eu odeio essa frase. Porque assim, cara, eu tô aqui, eu tô na paz. Eu tô na paz, gente. Tô tranquila. Só que não tem como não ser perturbada por algumas coisas. Aí eu quero discordar dela, falar assim, meu, mas com certeza você se perturbaria com isso. <risos> não é possível, sabe? É muito então, possível. Se não é possível, então a gente perturbou Jesus quando ele estava encarnado. Não, não é fácil, impossível é. Possível. é possível. Eu tô falando que o que a minha cabeça, né, pensa ou faz, sei lá, tipo... E realmente, assim, eu me acho uma paz, sou uma vibe. Mas tem coisas que não tem como, eu penso, né? Ou fico assim, como, gente, como, como, como? Mas enfim, vou ler a frase aqui inteira dela. Vive sempre em paz. Estamos tentando uma paz aqui, Joana. Uma consciência tranquila, que não traz remorsos de atos passados, nem teme ações futuras, gera harmonia. Nada de fora perturba um coração tranquilo, que pulsa ao compasso do dever retamente cumprido. Tem essa, esse, o porém ali também, né? A paz merece todo o teu esforço para consegui-la. É a lição de mãe, né? Quem não deve, não teme. <risos> a tradução... Gente, mas é, é, é difícil. Mas, Diana, você não pode escrever isso. É... Mas assim, se a gente pensar nas coisas que irritam a gente, por exemplo, a gente vai ver que é muito sobre a gente Então, sei lá, ah, eu me irrito quando o Adriano não lava louça, por exemplo Por que eu me irrito quando o Adriano não lava louça? Porque moram duas pessoas nessa casa Se o Adriano não lavou a louça, quem tem que lavar? Então eu não tô irritado porque ele não lavou, eu tô irritado porque eu tenho que lavar Sabe? Então quando a gente começa a perceber nas ações do dia a dia Por que, que a gente se irrita com o outro Pode ter certeza que é sobre a gente É sempre sobre a gente Sempre Então assim, quando fala que é pra, é pra gente se conhecer mesmo Então é, quando a, o outro me perturba Tem alguma coisa em mim que ele tá mexendo Tem alguma coisa em mim que é frágil, que é vulnerável por que que eu me irrito com a voz de fulano? Será que eu gosto da minha voz? Será que a voz de fulano lembra a minha? Gente, é uma pessoa que canta. Eu não gosto de ouvir ela cantar de jeito nenhum. E aí umas três vezes eu falo, nossa, sua voz é tão parecida com a de fulano. E eu assim... Obrigada. Não, mas fulano canta bem. Eu falo... Valeu. Mas por quê? Porque eu não gosto do som da minha voz Eu não gosto, não gosto mesmo E me incomoda Então não é que a voz de fulano é ruim É que é tão parecida com a minha que Não fica legal pra mim Eu não consigo ouvir várias vezes Então o que me incomoda não é realmente a voz dele É a minha Sabe? Então tudo que a gente enxerga Se tá doendo em mim, tá doendo por algum motivo É aquela história <tos> Por que, que a gente se ofende? Se é verdade, não tem motivo pra você se ofender. Se é mentira, não tem motivo pra você se ofender. Por que, que a gente se ofende? Ah, tiraram minha paz. Uhum. Você nunca teve paz nesse aspecto, não adianta. Sabe? Esse da ofensa, cara, é um soco no estômago. Toda vez que eu penso nisso, eu... É Jesus. Nossa, e eu pensando pensando aqui no outro aspecto, imagina você está você está ali naquele ambiente, né, no Umbral ou ali onde o está. Só que beleza, ele está ali por algum motivo. E aí digamos que a Lorena falou também era né? a gente treinar com o que a gente tem. A gente está num ambiente, se a gente está num ambiente nocivo, seja de trabalho, seja de, familiar, de familiares, enfim. E a gente vai estar em muitas situações da nossa vida, estar. A, a gente vai entrar em contato com situações de energias complicadas, né? E, e é isso, isso também me questiona, né? Como estar vibe num ambiente onde tu, tu até pode entrar, tu entra vibe. E assim, eu tenho muito, muita, muitos exemplos, assim, de familiares onde... É doido, assim, caraca, meu Deus, onde é que eu tô? Tanto que, meu Deus, isso tá sendo gravado, socorro. <risos> ai, ai. Ah, e, assim, que tu pensa, caraca, né? Como que eu vou manter o equilíbrio aqui, aqui nesse ambiente, né? E que tu até vai até um tempo, mas se tu vai ficando muito tempo ali, em algum momento, eu me sinto, assim, desestabilizada. E, para mim, é uma pergunta constante. Como, como me manter saudável mentalmente num ambiente que é muito perturbador e que, pelo que a gente estuda, traz questões internas minhas, sabe? Só que se a gente vai, se a gente sai de casa para ir num centro espírita, para ir na natureza, para se conectar com energias positivas, assim, para a gente encontrar a nossa natureza, para a gente encontrar o nosso equilíbrio também interno, é, para mim é sempre uma não uma dúvida mas eu fico assim nessa nessa coisa tá uh, tô num ambiente perturbador fisicamente né só que também o nosso pensamento é vida eu posso estar levando um pouquinho um pouquinho de alegria um pouquinho de luz para esse ambiente mas no momento que eu tô demais nesse ambiente eu já começo a me balançar então eu tenho que sair desse ambiente também fisicamente para mim é muito contraditório. Por que, que eu não sou ainda tão forte quanto Jesus, né? Claro que não sou para ficar uma encarnação inteira só só coisa ruim, só pedrada, só só desgraça e não me abalar. Pã, isso diz mais sobre você ou sobre o ambiente? Pra mim né? Mas não sei, será? Aquelas... Não, é, é exatamente sobre isso, gente. É, quando quando eu falei isso, que é para gente treinando, não significa que você tenha que ficar num ambiente que você ainda não consegue. Isso inclusive faz parte do aprendizado. A partir do momento que você toma consciência de que para você ali é um ambiente tão nocivo que você não consegue aprender, recuar desse ambiente é aprendizado. É entender, poxa, cheguei no meu limite. Vou para o meu ponto tranquilo e penso, como eu posso expandir o meu limite? Como talvez da próxima vez eu possa ouvir essa frase que tanto me magoou ou esse ambiente que tanto me pesa e me pesar um pouco menos da próxima vez? Então, se você aguenta cinco minutos nesse ambiente, aguentar cinco minutos e dez segundos é um progresso. Pensa se você conseguir aumentar 10 segundos todo dia, Sabe, assim, eu estou usando essa medida de tempo, gente, só para ficar fácil, né só para ficar didático meu ponto. Se você conseguisse aumentar isso todo dia, você ia estar evoluindo muito mais rápido que praticamente todo mundo. Mas é porque a gente não tem o interesse de parar e aprender com isso. Porque realmente, se eu vir aqui e falo, nossa, eu acho a Pamela muito chata por isso, isso isso e aquilo. A Pamela fica ofendida, Pâmela ficou ofendida e com razão, né? A gente dá uma razão pra ela. Pô, Lorenza, do nada chegou, chamou a Pâmela de chata e não sei o quê. E a gente se conforta com essa razão. Porque ela afaga o nosso ego. Ela é um carinho no nosso ego. Então, eu não quero saber o motivo da Lorenza ter falado. Eu não quero saber é, o contexto. Eu não quero saber é, se eu sou realmente chata e preciso mudar isso. Eu não quero saber nada disso. A partir do momento que eu encontro uma justificativa, para mim é confortável. Se tiver pessoas que me apoiam, melhor ainda. E maravilha, e assim a gente fica. Então, gente, são dois pontos, assim. Talvez a gente não aguente mesmo o ambiente, recua. E o segundo ponto que eu queria trazer é que... Arroba espíritas. Quem nunca, nunca participou daquela dinâmica de feche o olho, imagine um lugar, vá para aquele lugar e não sei o quê. Gente, está acessível a vocês em qualquer lugar que vocês estejam. Só que é o tipo de coisa que a gente só quer fazer dentro da espírita, Fechar, pensa, cria seu lugar mental. Você pode ir para ele sempre. Não paga, Esse não tem imposto. Você pode ir sempre. Não tem PTU nesse lugar que você criou na sua mente. Então, você também pode ter lugares que não são físicos. E vão te abraçar e vão te ajudar. Então, assim, a gente tem várias alternativas. A gente não tá aqui num lugar físico igual a internet, né? Assim, o computador em si é físico. Mas se a gente é quando a gente faz uma prece? Quando a gente se conecta ouvindo uma música, a gente tá conectado e não é fisicamente. Não é assim. Então, até onde vai a força do nosso pensamento, né? Tem limite? Mas, de novo, se chegou no nosso extremo, é muito melhor recuar, gente, do que agir pior, né? Porque, realmente, a gente ainda não chegou no ponto de não conseguir pensar. O primeiro passo é não agir, né? O segundo... ou oh, É, não agir. O segundo é não falar. O terceiro é não pensar. Pensar é o mais difícil. Controlar o pensamento é o mais difícil. Ah, que eu fiz, nem pensei. Claro que não. Mas você conseguir não fazer, já tá ótimo. Da próxima vez, você nem comenta. Na última, você nem pensa. Quando aquilo não for mais nossa fala e nossa ação, não vai ser mais parte do dia a dia do nosso pensamento. Não vai. Então, você pode mudar da ordem que você quiser. E alguma coisa tem que começar mudando, gente. É um exercício. Maria, você quer falar? Eu achei muito legal, né? Essa, essa evolução. E realmente é isso, né? É um exercício que a gente precisa... É, exercitar, né? Porque se a gente começa é, controlando aquilo que já dá a gente controlar, né? No caso, as nossas ações, então a gente já tá atingindo um determinado progresso. E na próxima etapa, se a gente conseguir frear a nossa palavra, quando ela for ofensiva, quando ela for pro mal, bem treche, aí a gente já é um novo degrau nesse nessa escala evolutiva, né? Um, um pouco mais nesse pro, nesse progresso. E a gente exercitando toda essa disciplina, a gente vai acabar freando os nossos pensamentos. Daqui a pouco a não faz mais parte da gente. É super... super válido. Vamos exercitar. Né? Nossa, para mim é uma dificuldade frear a palavra. Gente, frear a palavra... E eu não digo nem na questão de sair ofendendo. Eu acho que... Tá... Nessa questão de sair ofendendo até, até freio Mas assim, ó Controlar a piadinha desnecessária ou, ou qualquer outra frase que vai me colocar depois num Em algum, algo, como é que eu vou dizer? Sei lá, constrangedor Gente, às vezes veio aqui, ó, já foi eu... Por que que eu falei isso, gente? Meu Deus, eu nem conheço pessoa <risos> Ai, ai, 100% Não sei viu que nem isso eu podia podia não ter falado isso sabe podia não ter acrescentado não acrescentou em nada no estudo ai, ai talvez para talvez para alguém que sente como eu pensar assim ai ah, não sou só eu enfim Lorenzo, fala que você também é assim gente vocês não entenderam que eu sou assim ainda vejam os vídeos anteriores do... ah eu sou total eu sou super... Eu super falo, eu preciso realmente controlar minha língua, gente As coisas que eu falo aqui, elas são mais pra mim mesmo que pra vocês, né? A gente só vai botando pra fora e se ouvindo falando Ah, enfim, é hipocrisia <risos> Teve uma dinâmica que eu participei de um curso que eu fiz que, é, tu tinha que a gente tinha que fazer uma refeição E não era num evento espírita, era num evento de liderança no meio do mato lá Que uma empresa me colocou <risos> Foi ótimo e aí, a gente aqui se alimentar, talvez já, talvez até já tenha tido essa dinâmica em evento espírito. Que uma pessoa, tá, a gente está amarrado em três pessoas, em, estamos em três pessoas, uma não pode mexer mexer os, os braços, outra não pode falar e a outra não pode ver. Adivinha o que que eu não podia fazer? Falar. Não não foi por acaso que eu não podia falar na dinâmica e todos tinham que comer juntos. E eu, ai, ai. Que novidade, né? Que eu tenho que aprender a parar de falar algumas coisas. Enfim, é isso aí. Adriano, tu lê? Posso? Posso sim. É... Vamos lá. E a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem eu poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de roldão. Onde o lar, a esposa, os filhos... Perdera toda a noção de rumo, o receio do ignoto e o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio, logo que me des desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. Vamos mais um pouquinho? Acho que dá para ir, né? Atormentava-me a consciência, preferiria a ausência total da razão, o não ser. Olha só, ali ele fala que ele não conseguia raciocinar, né? Aqui ele fala que ele queria não raciocinar. <risos> bom dia ansiosos, esse é para você. <risos> Continua hoje que deve continuar. De início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto e apenas em minutos raros felicitava-me a benção do sono. Interrompia-se, porém, bruscamente a sensação de alívio. Seres monstruosos acordavam-me, irônicos, irônicos. Era imprescindível fugir deles. Gente, esse negócio de o um não ser, né? Quantas vezes a gente fala, ah, eu só queria não existir? Quantas vezes a gente não pensa nisso? Fala a gente Mariana. Não... Se você pensa isso, eu vou te encaminhar aqui agora para alguma... Não, não é um ah, pensamento para. eu já pensei nisso, gente. Já pensei. Ah, esse espírito é muito... Ah, vai cometer suicídio e ah, a vida não acaba. Não sei o que, que tormento. Não adianta, não me serve. Se for pra parar aqui e ficar atormentado do outro lado, não adianta nada. E aí? Eu queria mais esse negócio específico do não ser. Tem como... Mas, gente, são dias, assim, tem dias que você só queria que tudo explodisse acabasse. Bom, eu tenho esses dias, né? Desculpa aí vocês, espíritos mais evoluídos, que não, já passaram por essa etapa, mas tenho certeza que vocês são empáticos. Vocês entendem que eu ainda tenho muito a evoluir. Mas eu acho que essa sensação do não ser, ela é uma das piores, né? Que é quando nada mais te, te serve, você só quer não existir. E é um tormento ser espírita e entender que você nunca vai não existir. Não tem saída para não existir. Você vai existir para sempre, querendo ou não. Então, é isso. Mas isso que você falou do encaminhamento, pô, não acho nada ofensivo. Acho que é o certo. Tem que encaminhar mesmo para profissionais adequados. Esse negócio, a casa espírita ajuda demais na parte espiritual, mas na parte psicológica em si, quem resolve é psicólogo e psiquiatra. Procurem especialistas. E, e assim ó é, eu falei isso porque eu tô muito atenta a isso sabe a, ah alguém falou alguma coisa meu não passa não, não me passa despercebido mais isso então alguém fala alguma alguma coisa que eu penso assim nossa isso essa frase assim por, mesmo que não seja tão clara que a pessoa está dizendo cara não queria existir tipo, A pessoa pessoa ou eu qualquer coisa que algum pensamento que que leva para esse caminho é um uma é um, como é que eu vou dizer? Um ponto de atenção. Né? Tipo, é... E a gente ouve muito, né? Às vezes porque a gente se acostuma, até até entre aspas de brincadeira, tem muito muita... até figurinha, assim, sabe? Que, que eu já percebi que uma amiga tava muito nessa, de muito mal, assim, de... E ela me, e ela até falou para mim, cara, realmente, é, tenho pensado nisso, não, não tão conscientemente, assim, em suicídio, mas às vezes eu só queria às vezes eu só queria não pausar tudo assim sabe meio que é esse o não ser né e é um sentimento muito louco porque pensa assim né a gente já tá a gente consegue já sentir um pouco da, da do que André Luiz estava sentindo ali porque né eu penso o umbral não é um lugar físico né e é um lugar que a gente acessa acessa aqui também então a gente pode estar tá num, em algo muito semelhante ao que, eu, ao que o André Luiz passava sem, talvez, enxergar essa coisa toda monstruosa que a gente até tem medo, né? É, e a gente pode estar envolvido numa energia, numa matéria tão densa quanto quanto ele. E o que a Lorenzo falou é real, né? O, tem um palestrante, eu esqueci, mas ele sempre falava que assim, para te ficar bem é uma tríade, né? Que é o espiritual, o psicológico e o médico. Então, é bom a gente saber e ter apoio da, de questões, do, do casa espírita, de questões espirituais, tratamentos espirituais, seja lá o que for, atendimento psicológico e atendimento atendimento médico-psiquiátrico. E a gente pensa assim, né, Ai, somos tão esclarecidos, né, esclarecidas, não temos preconceito em, com medicamento, mas quanta gente esclarecida tem tem ainda preconceito com medicamento, sabe? É, tem... tem conheço alguns casos de, de pais que não querem levar filhos, adolescentes em psiquiatras, porque não querem medicar os filhos. Tipo, já estão com essa ideia. Meu, não vou medicar meu filho. Como assim, sabe? Isso pode salvar a vida dos teus filhos, que, que estão com é, claras tendências a suicidas. Tipo, isso é muito louco. E o quanto tem que ser falado ainda, né? A gente pensa, não, isso aqui já tá superado. Mas não tá superado. A, a gente ainda tem muito preconceito, né? Com muita coisa. Até com psicólogo. Tipo, imagina... Tem gente que tem, tem preconceito com psicólogo ainda que fala que coisa de louco. Como assim? Que mundo que a gente tá? Que, que século que a gente tá? Em que todo mundo é louco, anjo! Vai procurar ajuda! Nossa geração, todo mundo precisa de psicólogo porque é dos nossos pais, dos nossos avós, eles também precisavam. Só que eles passaram tudo isso pra frente. Vamos evitar que as próximas gerações, todas as pessoas também precisem. Não, tô brincando, gente. Tem a parte preventiva também da psicologia. Não estou falando pra este extinguir os psicólogos, por favor. Vou parar de falar antes que eu me embolho aqui e falar uma porcaria. Não sou um profissional adequado para falar de saúde mental. Vai. Não, eu acho interessante assim. esse, esse trecho, porque remete um pouco do que a gente conversou semana passada do, é, em relação à consciência, né? Porque é, é, é algo que a gente não conhece e que, que a gente tem que encarar o tempo todo. Encarnado, a gente... Enfim às vezes deixa um pouquinho de lado, não consegue entender muito bem, mas desencarnada é, é estar, né, fácil é fácil com a nossa consciência. E essa questão do não ser é justamente abrir mão da nossa consciência. Então o que ele fala aí é isso, atormentar a minha consciência, Preferir a ausência total da razão ou não ser. Então é para mostrar, né, acho que mais uma vez para gente que que é, essa questão é a nossa, é, é o nosso problema com a consciência em si. Porque a questão não é deixar de existir por si só, mas é não ter consciência. A ausência total da razão é isso. Assim. Você pode até existir, mas eu não quero entender a existência, eu não quero saber o que está acontecendo, eu não quero pensar, eu não quero lidar com as minhas emoções, eu não quero saber o que está, né, o que eu já fiz, o que eu vou fazer, eu não quero pensar. E o pensar remete a essa a razão e a consciência propriamente dita. Então, assim, é, essa, essa questão do, do não ser está diretamente ligada às nossas questões com a nossa consciência. Boa noite e até amanhã. Ah, achei que eu tinha desmontado o microfone. Sim. É... Não, é que eu tava... Ai, Letícia, desculpa, você quer falar? Não, imagina, é, é bem rapidinho, na verdade. Pode falar. É do, do parágrafo anterior, que ele fala que ele corria, corria e não chegava a lugar nenhum, mas, na verdade, eu entendo que ele tava correndo de si mesmo, né? Então, enquanto ele não parasse e, e olhasse para dentro de si, ele realmente não ia chegar a lugar nenhum, porque... O lugar que ele estava, tanto né, fisicamente, porque o espírito dele estava no umbral, era por conta da, da vibração dele. Então, realmente, essa, essa fuga de si mesmo, esse desejo do, do não ser, está muito ligado a isso. Né? A gente só consegue sair dessa, desse âmbito psíquico mesmo quando a gente busca olhar para si mesmo e entender a própria consciência, eu acho. Não sei se eu vejo demais. Cíntia, pode falar. Não, eu fico quietinha aqui, né? Que eu me sinto muito contemplada com todas as falas de vocês, né? Em muitos momentos a gente sente o quanto o quanto a gente compartilha, né, de várias angústias, de vários pensamentos, de várias coisas, né, com, com outras pessoas e muitas vezes como a gente não verbaliza, né, a gente não, não percebe isso nos outros, né, mas eu tava pensando muito, né, o quanto a gente está bombardeado de informações no momento presente, né, e isso faz com que exija muito mais da gente o tempo inteiro, né? Da gente dessa negociação com a gente mesmo, dessa organização dos nossos sentimentos, dos nossos impulsos, das nossas reações. E como isso é, tem sido exigido, né? Das pessoas tão jovens, né?, tomarem tantas decisões, serem tanto produtivas, né? Enquanto tudo, tudo isso, né? vocês estavam falando das questões das patologias, né? das questões da gente, às vezes, ter essa necessidade de se suspender no tempo, né? de não querer ter esse acesso a tudo isso e não saber lidar com tudo isso. Né? Então, é, eu às vezes fico nessa negociação comigo mesma, ah, eu sou espírita desde sempre, então eu tenho que entender isso bem, eu tenho que lidar com isso bem, mas tem horas que... Não, não dá, né? A gente também precisa, é, a gente tem essa vontade, né? Esse pensamento de, ah, queria estar suspenso, né? No tempo e espaço, queria né? não, não ter que lidar com tudo isso, não ter que administrar tudo isso, né? É um sentimento presente né? na, na, na vida, às vezes que a gente não se permite sentir né? essa, essa vontade. É, isso que você comentou logo no comecinho, né? De ver que tantas pessoas se sentem da mesma forma Chega a ser engraçado, né? Porque às vezes a gente se sente sozinho Teve até uma dinâmica na combragem, né? Ah, quem gosta de pizza, quem gosta de quê? chegou a parte Quem se sente sozinho? E assim, tinha umas 800 pessoas lá E você contava nos dedos quem ficou fora do círculo, assim Todo mundo ali, em volta de 800 pessoas se sentindo sozinho. 800 pessoas encarnadas. Não, não consegui fazer a contabilidade quem estava no plano espiritual. Então, assim, essa sensação, né, ela, ela existe. E ela é tão sofrida que ela ultrapassa a lógica. Você olha em volta, você tem consciência de que você não está sozinho. Você lê um livro... Espírita, você tem certeza de que espiritualmente você tem amparo. Mas, ainda assim, a sensação não vai embora. E, às vezes, gente, ela não vai se a gente não procurar ajuda adequada. né? Então, isso é muito importante. Muito, muito importante. Então, assim, por que, que a gente se sente sozinho? Isso é um período, isso é uma constante na minha vida, né? E não é... Comigo aqui falando, não, o amparo espiritual sempre vem que, que essa sensação vai passar. Não vai, não é assim que ela passa, não. Não, não é assim, não é fácil. Não é necessariamente usando a, a lógica, né? Então, a gente tem realmente que tem, tem que ter um carinho especial por isso aí. A gente tem que olhar, olhar para essa questão com, com mais cuidado, né? Com certeza. Então, vamos falar mais um pouquinho? Mais uma coisinha, a gente falou, né? Ah, eu sou espírita, né? E aí, sou espírita desde sempre, ou agora que eu tenho conhecimento espírita, não posso mais uh, pensar em nada. E sabe que isso parece muito uma questão que há muito tempo, né? Não só, não só o suicídio, mas quanto diversas outras questões, né? São consideradas como pecado, né? esses tempos, a gente, eu tive uma palestra na... Na, sobre esse suicídio amarelo na empresa e a mulher a menina mulher a pessoa trouxe uma, uma uma questão histórica né que suicídio é considerado pecado era considerado pecado por diversas religiões e tal e assim e ainda ainda no, no espiritismo a gente traz essa questão né então sabendo sabendo que é que é errado e que eu vou para um brown, certamente umas coisas assim a gente nem nem a gente pode talvez nem entender e se permitir pensar e perceber que está que está mal, que não está bem, que precisa de ajuda. Por causa que como eu sou espírita, eu sei que é errado, eu sei que eu vou para um umbral, eu sei que é pecado. Então, deixo de perceber o quanto eu posso estar precisando de ajuda. Algo assim, né? Ou ainda pior, culpar um alguém que já cometeu suicídio e é espírita. Ou culpar alguém que tem pensamentos suicidas e é espírita, nossa, mas como a gente só tá tirando, reproduzindo coisas nocivas que é de outra, de outros aspectos e colocando e colocando em outro, né? Como que a pessoa você sabe aquela coisa do tipo assim, ai como que a pessoa tá mal e tem uma família, tem uma família, tem tem dinheiro, tem isso, tem aquilo, como é que a pessoa tá mal? Aí a gente tira desse desse aspecto e coloca em outro. Como que a pessoa tá mal e é espírita? Algo assim, né? E, ah, e não. desculpa. Não, não tem nada, pode falar. É porque às vezes a gente faz a campanha errada, gente. E aí, a gente não tem foco na onde ajudar os outros. Tem não, tem não. A gente tem foco de falar o que a gente tem que falar. Eu sou responsável pelo que eu falo. O que você ouve é problema seu. Eu não falei isso. Gente, realmente, né? a gente é muito responsável pelo que a gente fala. Mas se eu sei que o que está chegando ao meu companheiro está ferido, eu tenho uma responsabilidade com ele também. Ele está se ofendendo e está ficando ferido porque ele não chegou nesse ponto? Sim. Sim. Mas se eu tenho consciência disso, eu preciso ajudar o meu irmão a chegar nesse ponto. E às vezes eu posso ajudar falando de uma outra forma. Então, assim, o suicídio, a gente não precisa ter dúvidas, né? Quanto às consequências dele. Mas o negócio é que o foco, ele não tem que estar nas consequências do suicídio. Ele tem que estar na prevenção. Não é... Ah, porque quando você cometer suicídio, você vai ficar num umbral. Não! É meu irmão, não vamos... Não por isso, porque eu quero que seu sofrimento termine. Não é porque eu tô te avisando que vai ser pior. Não é isso, não. Não é isso, não. Olha só, uma, a filha de uma colega minha de sete aninhos, eu acho que ela tem, é de seis a oito, assim, ela olhou pra mãe dela, mamãe, quando as pessoas morrem de câncer, elas vão, vão pro céu, assim, querendo dizer o plano espiritual, né, e tudo mais. Elas vão, filha, não tem nada a ver... Porque câncer é, é dodói, né? Doença. Uhum. E suicídio? Não, aí é inferno. É inferno. Mas essa pessoa não é dodói da cabeça? Quando é dodói do corpo, pode ir para o céu. Quando é dodói da cabeça, não pode? E aí, gente? O que, que a gente está fazendo para prevenção? O que, que a gente está fazendo para prevenção no movimento espírita? O que, que a gente está fazendo no nosso dia a dia para o meu jovem nem ter vontade, nem pensar nisso? Tudo bem, se ele já manifestou isso e a gente ajuda a não chegar no ponto do suicídio, poxa, excelente, ajuda encaminhando para um profissional. Ajuda informando, é claro, eu não sou capacitada para isso, então todo, todo bendito em setembro amarelo fala, gente, minha DM está aberta para te ajudar a encontrar o um profissional adequado, porque também tem um movimento, né? não, feche a DM, ou abre a DM, não, não é... abra para o que você pode fazer para ajudar, e às vezes você pode encaminhar, tem pessoas que não tem conhecimento de como se chega a um psicólogo, não tem. Não tem conhecimento de como funciona. Se você pode esclarecer e mandar um contato de um profissional, abra sim sua DM, na minha opinião, tá? Mas realmente não tente fazer o serviço de um psicólogo, você não é capacitado para isso. Não piore a situação, né? Lembre que a pessoa pode fazer terapia e pode continuar conversando com o um amigo dela, desabafando. Isso também é natural. Mas é importante, gente, que tenha um acompanhamento adequado. Então, a gente pode ajudar da forma que a gente pode a ajudar. A gente que evangeliza ou que está na mocidade, a gente sabe que vai chegar N tipo de mensagem para a gente em vários aspectos. Mas, poxa, vamos mudar o nosso dia a dia para que isso não seja mais natural de chegar. A gente falou aqui de se sentir sozinho. A gente falou aqui do não ser. E no nosso grupo aqui, em que a gente está estudando e tem consciência disso tudo, isso já se passou pela nossa cabeça. Não é um processo fácil. Nem pensar nessas coisas. Não é fácil. Mas o que, que a gente pode estar tá fazendo? Se eu proporciono dias melhores para as pessoas? Se eu proporciono a elas sensação de pertencimento? Gente, a gente gosta de pertencer. Eu vou falar aqui agora, talvez seja polêmico. Mas ninguém, ninguém que eu conheça, vai para casa espírita trabalhar porque é benevolente, porque é caridoso. Ninguém. Você vai para sua casa espírita porque você gosta. Você gosta de trabalhar com quem você gosta. Você gosta de conversar. Você gosta de confraternizar. A gente faz os trabalhos que a gente faz porque a gente gosta, gente. Porque a gente se sente pertencido. Você não volta numa casa espírita, você não volta num grupo de estudos se você não sentir que você faz parte dele. Isso é acolhimento, e quando a gente perde a sensação de pertencimento, a gente fica perdido, a gente se sente sozinho. Você se sente sozinho porque você não pertence. O que, o que a gente pode fazer, né? Porque a gente tem tanta prevenção aí de... Porque a prevenção ao, sui... a prevenção ao suicídio é a prevenção só do ato, Sabe? A prevenção do câncer, não. É vai lá, faz exames periódicos e não sei o que. Descubra antes de surgir ou quando surgir, você vai ver que é minúsculo. Agora, a prevenção do suicídio, não. É você já tá com pensamentos suicidas. Vamos só parar o ato. Olha como é que é tardio isso. É muito tardio. A gente segue exigindo, como a Cintia falou, muito da gente no dia a dia. E aí quando a pessoa entra num lapso mental, a gente fala não, ela não pode nem falar essa palavra com S, Deus me perdoe. O que, que eu posso fazer? Como eu posso já ajudar? Não tendo me cobrado tanto nos últimos 20 anos, é como você podia ter me ajudado. Não tendo me julgado quando eu falei que eu queria estudar um ano a mais e não sabia o que, que eu ia fazer no vestibular, ou que eu, queria ter, ou que eu nem quero fazer vestibular. Você podia ter me ajudado várias vezes. Isso é prevenção. É prevenção, é, é sentir pertencido. Eu te amo realmente, apesar das suas escolhas, né? Apesar das suas, das suas ações. A gente fala isso. Ah, te amo incondicionalmente. Eu não amo nada, gente. Tomou um de condição para amar. Rapaz, a gente engravida, você já pensa até a faculdade que o menino vai fazer. Se você for ansioso que nem eu, você já pensou antes de estar tá grávida. Às vezes a gente fica imaginando... Não, porque quando eu fizer... E aí a gente vai fazer isso... Uma viagem em família... Meu anjo... Quanto plano... <risos> quanto plano para um ser que nem encarnou. Olha como a gente cobra das pessoas, gente. A gente cobra tudo de todo mundo o tempo todo. E por que, que ela não se sente... É, por que, que ela não sente que ela pertence a um lugar... Porque você reservou esse lugar para uma pessoa que só existe na sua cabeça. E quando a pessoa, ela percebe que aquele lugar não é para ela, é para esse ser imaginário que você criou e que enxerga nela, ela vê que ela não é amada, que ela não é pertencida. Que ela não é pertencida. sente. É. <risos> que, sabe, ela não se sente ali. Então, poxa... Minha mãe sempre se esforçou, pagou minha escola, queria tanto que eu fizesse vestibular de blá não vou falar nenhum curso. E aí eu não fiz, eu odeio isso não sei o que, só de pensar eu choro, não sei o Olha só, não é nada de incondicional não, nosso amor é super condicional. Só que a gente precisa caminhar para ele ser cada vez mais incondicional, para que a gente abra espaço para pessoas reais pertencerem. Não são pessoas imaginárias. A gente geralmente convive na nossa cabeça com pessoas imaginárias. Nos nossos relacionamentos. Porque quando eu comecei com você, você não era assim. Claro que era. Era. Atenção, atenção, atenção projeção. Não, gente, com certeza, com certeza. Com certeza. Nossa, porque logo que a gente se conheceu, você não falava desse jeito. Falava. Só que a pessoa que você criou, ela tinha tantas vantagens ainda, que quando aquela pessoa falava uma coisinha assim, passava batido. Não tinha problema, era muito pequeno, perto de tudo o que aquela pessoa é pra você. Você era mais flexível com ela. Você deixava passar esses errinhos que você já não deixa mais. Então, gente, ó... Desculpa aí ter monopolizado o estudo, mas é que eu acho que falta muito a gente pensar sobre isso, sabe? Falta demais. E eu nunca deixo de refletir sobre essa, essa minha amiga conversando comigo, porque a filha dela chega a ser engraçada. De vez em quando ela fala, Lourenza, essa menina é sua filha, não é possível, o que, que você responde para a criança que te pergunta isso? Eu falo, ah, sei lá, nasceu com você, o problema é sobre... <risos> Mas aí a gente discute muito sobre essa... Gente, essa menina tem cada pergunta é capciosa é muito engraçado. Mas é isso aí, a gente tem que questionar. A gente precisa questionar essas coisas. Vamos lá que nosso estudo está quase acabando já, né, A gente? Vai seguir mais um pouquinho, vai. Mas ó, a gente conversou bastante hoje, fiar também fora do texto. A gente tem que puxar mais. Mas, mas assim, ó, eu acho que é super importante, porque assim, se tem uma coisa que surgiu e a gente está conversando é porque é importante, sabe? Eu penso que muitos muitos estudos para mim, né, se tornam chatos ou maçantes porque a gente fica ali, ah, vamos vamos não é isso isso isso vamos terminar e tal. E a gente acaba não não dando atenção para o que está latente e para o que é importante, sabe? Para o que, que realmente importa. E eu muito rico todas as, as reflexões que a gente teve até agora. Eu é, acho que isso tudo bom é tudo que tu sai pensando alguma coisa, assim, né? Do tipo, nossa, eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto ou que bom voltar a pensar nisso, sabe? E faz muito sentido ou não faz, vou pensar mais. E não só o um negócio, tá, beleza, o André Luiz foi lá e é isso, é a vida dele não a minha. Não sei A morte dele, no caso Tá, enfim, vamos continuar Continue, Adriano. Ah, não sei, na real, vocês querem terminar ali? Eu acho que falta um pedacinho Não Tem mais uma página Será que a gente continua? Eu acho que assim. falta, é, falta um pedaço, falta não, metade. Eu né? acho que a gente podia parar e continuar na semana que vem nessa, nessa pegada. Ah. É, enfim, não sei as outras pessoas que, que vão fazer os próximos capítulos, né? Tem, é, tem, se tudo bem para vocês. Sempre vendo se podem, se podem ir parando os próximos. Mas é, é, eu acho, acho bem produtivo também quando a gente vai lendo e vai conversando sobre... Luiza, essa é o próximo, né? correndo, se compromete né? com é, se compromete com o tempo, né? E acho que isso é importante também. Sim. Eu acho mais importante a gente se comprometer com o tempo do que com o capítulo. Gente, mas a gente começou hoje falando que o tempo ele é super <risos> <risos> relativo. Não <tem> nada hoje. <risos> okay, Monia. Então vai que é você de novo. É, quem quer se preparando aí para fazer a nossa prece final, já mande aqui no chat, chat. Eu já até fechou os olhos, não sou, não vou ser eu. Lorena pode fazer a nossa prece, eu acho. Só frutei qualquer pessoa. Não posso. Vem, meu amigo, vem Meu irmão, mais um porto seguro Para o meu coração Estrela, amiguinha, a luz Que ilumina é tão belo, amigo Quando encontro você Ó oh, companheiro, bênção de Deus Guarda o meu coração junto ao teu coração E em tua paz, Mestre Jesus Abençoa nós, amigos A caminho da luz Vem, meu amigo Eu Abençoa nós, amigos, a caminho da luz Abençoa nós, amigos, a caminho da luz E assim, mestre querido, galera do plano Espiritual que tá sempre aqui com a gente a gente agradece por mais uma oportunidade de conseguir se conectar em pensamentos, em corações com diversas regiões aqui do Brasil. Agradecemos pela oportunidade da tecnologia e desse estudo estar aqui para a gente revisitar, estar aqui para outras pessoas que estão assistindo agora revisitarem. E principalmente pela oportunidade de ter o contato com essas obras que nos ajudam a caminhar, pela, poss pela possibilidade de estarmos aqui unidos, lendo um texto, ouvindo diferentes perspectivas, comentando e aprendendo em conjunto. Afinal, não fomos feitos sozinhos, né? Nem para estar sozinho, nem para se sentir sozinho. Agradecemos pela oportunidade de conhecer novas pessoas. De descobrir novos olhares. Pedimos fortaleza. E mandamos um abraço espiritual aí para todos os nossos amigos que não puderam estar aqui hoje. E um mais forte ainda para os amigos que ainda vão chegar. Que assim seja.